Lutero e o Luteranismo, Heinrich Denifri. Capítulo 2. O Alegado Repúdio dos Votos e da Vida Monástica de São Bernardo Em seus escritos sobre os votos monásticos, Lutero deseja provar que eles são nulos e inválidos e contradizem os ensinamentos de Cristo e seu Evangelho. Em seu julgamento, eles são pagãos, judeus, blasfemos, fundados em mentiras, erroneios, diabólicos, hipócritas, os membros das ordens religiosas podem portanto, em sã consciência, abandonar seus mosteiros e se casar. Mas como provar isso? Um empreendimento difícil. Lutero, no entanto, sabia como administrá-lo. Não menos importante de seus expedientes foram dois ditos, particularmente um, de São Bernardo, uma das maiores estrelas no firmamento da vida monástica, conhecido e reverenciado por todos. Este grande santo, que renovou o monaquismo e fundou tantos mosteiros, que é até glorificado como fundador de uma ordem, foi obrigado a fornecer a prova de que os votos feitos pelos religiosos são inúteis e que a vida religiosa é uma vida perdida em respeito para a conquista do céu. Em Face da Morte, foi alegado, ele revogou seus votos, e assim escapou da perdição eterna. Pois, na obra mencionada, Lutero escreveu, como Bernardo esteve doente até a morte, ele não teve outra confissão senão esta, Perdi meu tempo, porque vivi ruinosamente. Mais uma coisa me consola, não desprezas um espírito contrito e humilhado. E em outros lugares, Cristo possui o reino dos céus por um duplo direito, primeiro porque ele é o Filho e depois porque ele sofreu. Ele não precisava deste segundo mérito, mas ele o deu a mim e a todos os que creem. Lutero então faz a aplicação prática de que Bernardo, portanto, colocou sua confiança somente em Cristo e não em suas próprias obras. Ele não se exaltou por seus votos de pobreza castidade e obediência, pelo contrário, ele chamou sua vida com esses votos de uma vida arruinada, perditam-vitam, e nesta fé ele foi preservado e justificado com todos os santos. Acredita que ele mentiu ou disse apenas em tom de brincadeira que sua vida foi perdida. Se então você ouve pregar que os votos e a vida dos religiosos são rejeitados e totalmente inúteis para justificação e salvação, quem ainda fará votos? Quem ainda perseverará em um voto? E assim ele segue. Nas duas páginas seguintes, Lutero volta repetidamente ao dito de Bernardo, para pronunciar o citado julgamento sobre os votos religiosos. Depois, não foi Bernardo com esta confissão que anulou os votos e voltou a Cristo. As duas passagens, como é claro para qualquer um, são um desafio formal ao editor para autenticá-las. A sensação atribuída por Lutero ao primeiro, de que Bernardo em seu leito de morte revogou seus votos, porque eram ímpios, é simplesmente horrível. Lutero a citou corretamente. Qual é o contexto da passagem? A partir de que horas data? Qual é o seu verdadeiro sentido? Tudo isso exige mais pesquisas porque Lutero atribui a maior importância às passagens, especialmente a primeira. Como veremos agora, dificilmente há outros tão frequentemente citados nas obras de Lutero como estes. Caveral teve a boa vontade de autenticar as passagens e encontrou a segunda, o que foi fácil de fazer. Para Lutero diz, as declarações de Bernardo foram dadas quando ele estava doente até a morte. Caveral naturalmente se referia a uma das vidas, e também encontrou o segundo invita a Sberinhardia Octorialano. Ele apenas nos deu, em vez dessa superabundância de citações, o ditado de São Bernardo, pelo menos com seu contexto. Como Bernardo, gravemente doente, mas não no final de sua vida, foi molestado pelo inimigo maligno, ele respondeu destemidamente apontando para os méritos de Cristo assim como, no tempo de Lutero, os padres eram exortados a dirigir a atenção dos moribundos, se ocorrar diabolus e semper opone merita passionis Christi. Se o diabo vier em seu caminho, sempre opõe a ele os méritos da paixão de Cristo. Caveral gostaria até que o leitor acreditasse que a primeira e mais importante passagem também ocorre em Alanus, pois, em vez de admitir que não o encontrou, continua, Lutero muitas vezes e com satisfação refere-se a essas declarações de Bernardo. Confronte com é. Edit. Volume. 45. P-148 SQ. Como é meu costume usar muitas vezes o exemplo de São Bernardo. Confira. Também acima. Oitava. Página 450 e 528. E isso é tudo. O último número da página deveria realmente ser cancelado, pois há apenas uma tradução da página 450. E assim não há citação da expressão nem mesmo uma citação aproximadamente suficiente dos exemplos dela em Lutero. Kohler também se ocupa com o enunciado, mas não é mais bem-sucedido do que Caveral, embora cite seis exemplos disso em Lutero. Existem realmente apenas dois, no entanto, pois dois não pertencem aqui e dois deles são traduções do texto latino. Schaffer não entendeu nada do primeiro enunciado, aparentemente não atribui nenhum valor a ele, uma vez que aduz a passagem de conversa à mesa, é. 61.443 Como segue, Perdite viste mais tu, querido Senhor Jesus Cristo, tens duplo direito, etc., que é o segundo enunciado em amplificação fortemente interpolada, e sua fonte é dada como legenda áurea CXV. Em seguida, são acrescentadas cinco citações de outras obras de Lutero. Em primeiro lugar, apresentarei aqui uma coleção das passagens dos escritos de Lutero que contém as palavras de São Bernardo. Essa coleção foi colhida em leituras da obra, e embora certamente não seja completa, oferece incomparavelmente mais do que as citações dos pesquisadores protestantes de Lutero e prova, em qualquer caso. O grande momento que essas palavras foram para Lutero. Lutero fala pela primeira vez do assunto no ano de 1518. Vim 1.323. Um, 15534. Em ambos os casos, Lutero aduz apenas o primeiro enunciado, mas mesmo aquele antigo Lutero já dizia que Bernardo, com ali quando morisse Credeira, ou agonizas, exclamou: Perdi de tempos, perdite perdite viste. Assim também em oitava 456, mas na página 601, ambas as expressões, embora ainda separadas, são citadas em justaposição. A partir daí, ambos os dizeres aparecem frequentemente unidos, datando da mesma época, em que, a saber, Bernardo estava, ou se julgava, morrendo. Eu os cito primeiro como eles ocorrem em série no E. Edição 6.251.259, 9.240 m², 17, 31, 31.287, mesmo São Bernardo, o monge mais devoto, quando viveu muito tempo no batismo monástico e ficou doente até a morte, teve que se desesperar de todo o seu monastério, etc. 291 SQ, 321, aludido 36,8, 41.309, 43, 353 SQ, aqui, depois de citar o primeiro ditado, Lutero pergunta, como agora, caro São Bernardo? Certamente toda a sua vida você foi um monge devoto. Não é castidade, obediência, sua pregação, jejum, oração, uma coisa excelente. Não, ele diz, está tudo perdido e pertence ao diabo, 45148 SQ. 166 S. Que, muito estendido. 355 S. Que, 364. 46.245.377. Depois de ambas as expressões. Agora ele cai fora do monge. Ordem. Capuz e as regras sobre Cristo. 47. 37 metros quadrados. Ó São Bernardo! Era hora de voltar. Pendurou o capuz na parede. 39. Op. Eze. Lá 19. 52. Engal. Ed. Irmisher, 2, 284, Vim. 624672 746,13, com a última passagem, confronte com Lutero Zenar. Em quem Episte Prior em Joanes, ano 1527, dá 19. Augustin Choata, 40 Vim. Xivi, 335. Mesmo em seu livro de Servo Arbítrio, O.P.P. Latva Argentina, 7, 166, o primeiro enunciado teve que servir, desta vez para provar que os santos esquecem seu liberum arbitrium, livre-arbítrio, e invocar apenas a graça de Deus. Em geral, ele cita a expressão perdite-viste, mas em sua interpretação distorcida. R. Er, 25.335, Op. Eze. Lat. 4.301, Ingal, I. 14, etc. Agora, quando a primeira expressão, precisamente a mais pesada, escapou dos lábios de Bernardo? Onde ele pode ser encontrado? Há uma coisa que posso garantir ao senhor Escaveral, Schaffer, Cono e seus colegas, e é que um franciscano na edição de Boa Ventura, um dominicano na de São Tomás, o padre Jesuíta Brasberger, como editor das cartas de Canisius, Gieto como editor da Suma de Roland, os últimos editores dos Atos Tridentinos e muitos outros estudiosos não teriam descansado até encontrarem a passagem. Onde então se encontra o ditado, tempos perdidi, perdi te viste e perdi tempo, vivi ruinosamente? Ocorre no sémo 20 no canto, 41, e que no início N1. São Bernardo começa dizendo que o homem deve viver para Cristo. Deus criou tudo por causa dele. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Pois tudo isso é homem, S. É 12, 13. Ele então continua: Inclina-te bi, Deus, modicum e decode me dignatus e s esse, esse ad que de mea misera vita suscipe, obsecro, residuum anorum meorum, proris vero, anis, cus li perdidi, quia perdite viste, cor contritum e humiliatum, Deus, não despicias. Daes mei se cutumbra declina verunt e praeterirum sine fructu. Impossibile est, ut e te te recogita Tibias tibia a maritudine animai mea. E de minha vida miserável recebe, eu te suplico, o resto de meus anos, mas pelos anos que perdi vivendo, porque vivi ruinosamente, não desprezes, ó Deus, um coração contrito e humilhado. Meus dias caíram como uma sombra e passaram sem frutos. É-me impossível recordá-los. Queira-te que eu estraga de volta-te na amargura de minha alma. O leitor vê, em primeiro lugar, que São Bernardo pronunciou as palavras, não em sua doença mortal nem quando acreditava estar morrendo, mas em um de seus sermões sobre o Cântico dos Cânticos, que, com interrupções, pregou em série a seus irmãos. E qual é o significado das palavras, agora encontradas em seu devido contexto no contexto? Aquilo que Lutero observou neles em 1518, quando sua visão era mais clara e ele ainda não estava cheio de ódio implacável à Igreja, o humilde reconhecimento de uma alma contrito na presença de Deus. Lutero diz, Vim I, 323, Sei que toda a minha vida é digna de condenação, se for julgada, mas Deus me ordenou a confiar, não em minha vida, mas em sua misericórdia, como ele diz, tem bom coração, filho, teus pecados são perdoados, do juízo te humilha, mas esperança na misericórdia exalta os humilhados. Em 1521, no entanto, ele tributou os religiosos com a blasfêmia que ouvimos de seus lábios em 1527. Eles fizeram da regra o fundamento sem levar em conta o único fundamento, Jesus Cristo. 42 Seria preciso se opor a eles com a conclusão: se nada é justificado diante de Deus senão pelo sangue de Cristo. Seguisse que os estatutos dos papas e as regras dos padres são uma armadilha, pois a regra é boa, é verdade, mas não derramou sangue por mim. Agora. Assim como os mosteiros podem ser arrasados por causa dessa blasfêmia, dessa negação de Cristo, assim cada indivíduo, antes que sua alma deixe seu corpo, deve execrar toda a sua vida religiosa com todas as suas regras, exercícios, etc., se ele deseja ser salvo e ir para o céu. Como veremos nos próximos capítulos, Lutero intencionalmente deixa passar em silêncio o fato de que o fundamento do estado religioso e de todas as regras, e em geral de todos os exercícios é Jesus Cristo, e que, de acordo com o ensinamento católico, todo bom as obras agradam a Deus somente na medida em que são feitas no poder daquele que se tornou a expiação dos nossos pecados, a saber, Jesus Cristo. Para todo católico, portanto, há algo de evidente no que o um mais velho contemporâneo de Lutero, o beneditino espanhol, Abade Garcia de Cisneros, ensina ao jovem religioso, invoque a misericórdia de nosso Redentor e coloque-se entre você e Deus sua preciosa morte, e sua paixão, dizendo: Ó oh Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, pela santa paixão de teu filho muito amado, que foi sacrificado por mim na cruz, etc., que a Igreja Católica expressou repetidamente e ainda expressa na segunda parte da Ladainha dos Santos, que em nenhum outro lugar é recitada com tanta frequência quanto nos mosteiros. O conhecido historiador, Teodorico Ingelius, que se diz ter morrido na própria Wittenberg, em 1434, naturalmente não conhece em seu lá em Regel regra para leigos nenhuma oração para leigos na presença da morte do que Senhor Jesus Cristo filho do Deus vivo põe tua agonia tua cruz e tua morte entre teu julgamento e minha alma para um protestante que aceita cegamente a calúnia de onda de Lutero de que os católicos desejam por boas obras ser seus próprios justificadores e Redentores certamente sou estranho mesmo que ele ouça que a igreja no tempo de Lutero e de sua ordem como em neste dia, Reza no oitavo responsável do ofício dos mortos, ó Senhor, não me julgue segundo as minhas obras, pois nada fiz de digno aos teus olhos, por isso suplico a vossa majestade que apague minha maldade. Ele dificilmente acreditará que, em conformidade com o sacerdotalia de consuetudinam S. Rom, hum, Ecclesiaif, o sacerdote, deve exortar o moribundo, se o Senhor Deus quiser julgar-te segundo os teus pecados, diz-lhe, Senhor. Coloco a morte de meu Senhor Jesus Cristo entre mim e o teu julgamento, e, embora eu merecia a morte pelos meus pecados, contudo coloco o mérito de sua paixão lugar do mérito que eu, pobre pecador, deveria ter, mas não tenho. Em tuas mãos, ó Senhor, entrego o meu espírito. Se um leigo, que, como sacerdotes e religiosos, é obrigado a guardar os mandamentos de Deus, exclama com São Bernardo, levei uma vida condenável. Ele assim pendura os mandamentos de Deus em um pino, ou revoga e condená-los. Ele se condena por não ter vivido de acordo com eles. E se um religioso, que além disso é obrigado a manter os votos que fez a Deus, diz o mesmo, ele revoga e condena os votos. Pelo contrário, ele se condena por não tê-los guardado como deveria. Ele confessa que tinha o nome de monge sem direito. Disso dá testemunho o santo Abade Antônio. Voltando para seus irmãos do leito de morte de Paulo, cuja vida santa ele havia visto, ele gritou, Vai me ri pecatori, que falsum monaxi nome feiro 52 sai de mim um pecador, que leva falsamente o nome de monge. Este é um autojulgamento, um julgamento, não sobre os deveres impostos ou assumidos, mas sobre o que não corresponde a esses deveres. Portanto escreve São Bernardo em outra ocasião, Deus ama a alma que se julga em sua presença sem cessar e sem engano. Se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados por Deus. Sobre este ponto, certamente não há mais nenhuma palavra a perder. Mas quando São Bernardo pronunciou o primeiro e mais importante ditado, quando ele pregou o sermão vigésimo sobre os cânticos, ele começou esta série de sermões em 1135. Os primeiros 23 foram concluídos em 1137, isto é, antes de sua terceira viagem à Itália em fevereiro de 1137. O sermão 20 foi pregado, então, por volta de 1136 ou 1137, consequentemente 16 anos antes morte. Agora, ele, após este sermão 20, deixou de fundar mosteiros. Ouvimos o reformador dizer que, com as palavras, Perdite viste, Bernardo condenou e revogou seus votos religiosos abandonou o monastério e pendurou seu hábito em um cabide. Pelo contrário, vemos antes que, em cada ano sucessivo após seu retorno da Itália no verão de 1138, novas fundações monásticas estavam surgindo sob sua direção. Jeja em de 1138 a 1139 para o novo abade de Dunes, Ep. 324, sobre o mosteiro de Melifon, que foi ocupado em 1142 por irmãos vindos de Clairvaux. Bernardo dirigiu as seguintes palavras ao bispo Malachias, Ego seminavi, e vos e Deus il da bit eu plantei, você rega, e Deus e Deus dará o aumento, ep. 356, em de 1142 a 1143, ele recomenda os irmãos ao mesmo com a máxima solicitude, neco a circa os solicitudo e dirigentia te pescat, e peria, quod planta vida extera tua bene proficid domus multa duco copus est vigilantia, Tão com um loco novo, em terra tara imu imo e inesperta e religionis. De modo algum deixe a solicitude e a diligência em seu favor se tornarem monas, não pereço que a tua destra plantou. A casa está se dando bem. Ainda há necessidade de muita vigilância, sendo local novo e desacostumado, aliás, sem experiência da vida religiosa. Ele pede mais cuidado com os estatutos da ordem que o bispo se esforce para conseguir a elevação da casa, e conclui, ludco sugerimos, e ludcoque trais estrais sugerimus, uns viris religiosis ecus peratis utiles esse fori monastério, persoadiatis quatenus adecorum ordinem veniam ep. 357, ponto. isto também sugerimos a vossa reverência, que convença os religiosos, que espera serem úteis ao mosteiro, a entrar na ordem ep. 357, mais chega disso. Nos sermões imediatamente seguintes sobre o Cântico dos Cânticos, Bernardo também discorre como louvor sobre os votos e a felicidade do Estado religioso. Para citar apenas alguns, quão zeloso ele é, no Sermo 30, pela obediência, pobreza, castidade, mortificação, pela verdadeira ideia de monge. Em Sermo 6JF em canto m 2 fala de um monge, com quem outrora estava tudo bem, mas que aos poucos cedeu aos pensamentos sedutores de que era capaz. E era melhor e mais útil, transmitir o bem espiritual que desfrutava no mosteiro a outros em casa. E o que mais? Partiu, e o infeliz foi para a sua ruína, não talizou a de patrion, com canis reversus ad vomitum. Esse perdidito infelix, e sorum aquisivine mine. Não tanto um exilado que volta à pátria, mas um cão ao seu vômito. O homem infeliz foi para a sua ruína e não ganhou nenhum de seu povo. De acordo com São Bernardo, Portanto, aquele que abandona sua ordem volta para aquela de onde partiu e vai para a ruína. Enquanto, segundo Lutero, esse é o destino de quem se torna e continua monge. 58 no Cemo JF8 São Bernardo fala sobre a inocência, no SEMU 71 sobre o bem da obediência, no SEMU 17 sobre a regra de São Bento. E em outros lugares encontramos o mesmo, como no SEMU 37, de Deversis, que provavelmente foi composto após sua viagem a Roma. Como ele exalta a castidade monástica, quis en incoelib invitam, vitam coelestem icon de ditieri vereatur. Ele exorta os irmãos à sua observância e diz as palavras animadoras, comodo non janon Estis sicut angelidei incoelo, an penitus abstinentes. etc. Depois de 1137, ou seja, cerca de 1141 ou 1142, ele compôs o mais célebre tratado sobre o Estado religioso de precepto e dispensatione, que pertence às mais belas e instrutivas obras já escritas sobre a vida religiosa. A disciplina monástica, diz ele entre outras coisas, mereceu a prerrogativa de ser chamada de segundo batismo, por causa de seu perfeito desprezo do mundo, e por causa da excelência especial da vida espiritual, que supera todos os outros modos de vida. E aqueles que o professam tornam-se diferentes de si mesmos, mas semelhantes aos anjos. Soube que luz enganosa Lutero não começa a aparecer para nós. Além de enganar seus leitores quanto ao período de tempo a partir do qual ambos os enunciados deveriam datar, ele, e seguindo, seus partidários, contrariando seu melhor conhecimento, deu ao primeiro ditado um sentido que, acima de todos os outros, São Bernardo tinha versão. E Lutero fez isso apenas para atingir seu objetivo.